Ah, é que uh, a gente vai via, dessa gente vai via, a diretora de fotografia Só Novo, novo restaurante no Porta Barra? Barra. Pegou de surpresa, né, cara? Assim, de, de, de choque assim. Né? Não, a gente está tá aqui com mais essa, essa perspectiva aqui de, de fazer um pouquinho do, do, da tradição né, dos pescadores, da nossa cozinha que já é bastante reconhecida, né? e dando mais essa opção aos clientes. Casa Nova, recebendo vocês aqui com muito prazer. Você pretende ter uma cozinha bem buziana ou uma cozinha mais internacional? Cozinha buziana. Aqui a, o nosso cardápio reproduz, o nosso cardápio, o espaço reproduz tudo que nós temos no outro. Basos Pescadores, né? A gente não pode abrir mão prescindir dessa, dessa tradição, desse sucesso que é o Basio Pescadores. É isso? Agora e mantém inclusive na decoração. Sim. Os quatro, sim. Né? Gente. Aqui a gente está homenageando aqui esses gigantes do mar, né? essa tradição dos pescadores aqui com parceria com o nosso chefe Fabiano aí, o grande chefe de <risos> E enfim, a gente está aí. E com essa... a mesa lá de, bem representativa de pescadores buzianos. Né? A mesa de pescadores buzianos. A família buziana a presente. A buziana presente sempre. Ok, parabéns. Hein? <risos> obrigado, obrigado. sucesso. Obrigado. Obrigado. No caso, Ah, Obrigado. É.